Dúvidas sobre diferentes contratos Dessa pasta Com empresa terceirizada Para atendimento nos prontos-socorros Municipais, além de falar Sobre a atual situação do atendimento Na saúde do município Convido a, uh, convido a vereadora Cátia Ferrari Que recepciona a secretária Para sentar do meu lado aqui, Por favor Para tanto, será considerado cinco minutos. A senhora secretária de saúde, para a sua explanação, os vereadores aqui estão marcando dois minutos, mas eu vou aumentar para três minutos para o vereador estar podendo fazer a sua, a sua pergunta, ok? Aos senhores vereadores, para as possíveis interpretações de três minutos, a senhora secretária fará a resposta em cinco minutos. Com a palavra, a senhora Lucimeia Rocha. Antes de a passar a palavra para ela, simir. eu quero aqui primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade de estar presidindo aqui. É, feliz com isso e, e triste por outro lado, pelo nosso amigo o presidente da casa, Joel Paulo. Paulo é um grande presidente, está tá vindo aí um ano aí e presidindo também a sessão da, da camarada. E também ao nosso. Segundo o secretário, o nosso vice-presidente, o Carlão, motorista também, que está afastado também do teste de Covid, e também o Bruninho, o Bruno, agente gente também, que é funcionário dessa casa. E quero pedir a todos os vereadores aí que nós, pede a Deus aí que ele se recupere rápido e volte tá a estar trabalhando com a gente aí. Gostaria também de pedir a colaboração primeiramente a Deus e também a todos os vereadores, juntamente comigo, para que a gente possa presidir uma grande sessão do Maré. Com a palavra, a secretária do Cidade. Obrigado. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar nesta casa novamente. Eu agradeço o convite e estou à disposição de vocês para esclarecer algumas dúvidas, tirar algumas, é, algumas uh, dúvidas que vocês devem ter e colocar que nós estamos vivendo um momento é, único, né? mas não dá para dizer que é um momento único, é, feliz, né? é, otimista, mas um momento bastante complicado, e isso faz com que a gente tente se renovar a cada dia. É, todos sabem que nós passamos por uma pandemia extremamente complicada, ela tem seus altos e baixos né? e nesse momento, é, do final do ano para cá, tinha baixado ela, todo o processo de contaminação e agora nós começamos aí com, uma, com, com um novo novo no vírus, né? todos vocês já ouviram falar, né? então a gente tem que se cuidar a cada dia. Né? É, não é fácil uh, o pessoal da saúde, né? eu como gestora da pasta, o pessoal da saúde está totalmente esgotado, nós temos muitos profissionais se afastando, como a gente sabe que muitos, muitos familiares de vocês, como tem exemplo aqui de colegas que também estão afastados. É, é, é, um, é um mal que está acontecendo no mundo, não é só aqui em Santa Bárbara, não é só aqui no Brasil. E nós estamos tentando e fazendo de tudo para dar conta disso. Né? É muito não é, não é complicado porque nós vivemos num mundo de é, extrema intolerância, é, as pessoas não, não, não sabem mais esperar, não, não toleram, não, não, se, não se ajudam, né? é, não respeitam. Então, isso é muito complicado quando você é, está né, na, na saúde, as pessoas não entendem e, e não fazem o que precisam fazer muitas vezes, então, dentro disso, hoje, é, mediante a saúde, ela não, não vira só em torno do Covid, né? A saúde é muito maior, além do Covid, tem todas as outras coisas que nós sabemos que a saúde precisa trabalhar. Não é porque tem o Covid que deixou de ter infarto, que deixou de ter AVC, que deixou de ter acidente de trânsito, que, é, que as pessoas precisam fazer é, cirurgias, né, que não deixa de ter uma E.M., não deixa de ter uma colesisté. As pessoas não deixaram de ter nada disso. isso tudo também continua. Né? O, o, o Covid ele veio e agregou ainda mais isso. Só que ele veio de uma forma extremamente avassaladora. Então, a gente tem que lidar com isso, porque além de lidar com os pacientes, nós também temos os funcionários. Então, eu estou aqui à disposição né, para responder dentro do que for possível, esclarecer as dúvidas que vocês tenham. Estou extremamente disposta, a né, como a gente sempre faz, a cada vez mais tentar melhorar. A gente sabe que a saúde não é perfeita e a gente não consegue sanar todos os problemas de um dia para o outro. São, é, são momentos né é como se fosse um, uma escada, é degrau por degrau que nós temos que fazer. São muitas coisas novas chegando e a gente também tem que estudar e fazer com que a gente consiga dar conta tudo, disso tudo. É, então, espero atingir a expectativa de todos e estou aqui à disposição. Presidente, pela liderança do, do PSD, posso perguntar? Obrigado, obrigado, Ancine. Pela liderança do PSD, como nós não assinamos esse convite de ofício, gostaria que eu e os outros três vereadores do PSD ficassem por último para fazer os questionamentos para a senhora secretária, para todos os vereadores quiserem. Para vou deixar eu, o vereador Nilson, o vereador Arnaldo, o vereador PK, que é do PSD, é, por último. Obrigado, presidente. Pela ordem. E pela ordem, o vereador Baquim. É até em função da... Boa tarde a todos, boa tarde secretária até em função da minha, minha experiência legislativa, né? a gente vai ouvindo, a gente vai ouvindo é, é, os acontecimentos e acompanhando o que acontece aqui. É, o pedido dessa natureza merece necessariamente passar pela aprovação do plenário ou não? O Henrique, melhor passar, né? vereador Vou colocar em votação no plenário Tá? Aí a gente A gente vê o que pode dizer. Então pessoal, é O pedido, pedido do vereador né? Miranda, nós vamos votar Sentados Aprova, em pé, rejeita não, não, não, não. Não, não, não. Em pé, em, sentados Sentados, vocês vão fazer o que A gente vai acatar o pedido do vereador não. Em pé Sentados aprovam e rejeitam. O pedido do vereador pode. O pessoal, deixa eu explicar novamente. O vereador Leal é fez um pedido. Então a gente vai votar em bloco. Eu pedi para votar em bloco. Então sentado é a corporação definitivamente do Leal. Em pé está rejeitado o pedido do vereador Leal. Então, pela hora do vereador Paquim Júnior. Boa tarde, mais uma vez, a todos. Seu presidente exercício, careca do de esporte, demais companheiros da mesa, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez para podermos Debater é e discutir os assuntos de interesse da nossa comunidade. Não há, senhoras e senhores, neste momento, nenhum outro assunto que se sobreponha à saúde. Esse é um tema, aliás, que esta casa se debruça desde o início da legislatura, porque nós começamos com a pandemia. Essa legislatura é fruto desta pandemia. Então, a saúde é. Sempre foi, mas de maneira muito especial essa nossa legislatura tem se destacado por debater aquilo que é mais importante e fundamental para a nossa gente. Secretário, nós tivemos a troca recentemente em função de inúmeros problemas que acabou ocasionando a empresa responsável pelo plantão pediátrico no pronto-socorro Afonso Ramos, a empresa Vanini e Delatim Serviços Médicos e Nutricionais. Nós tivemos a troca desta empresa por uma nova empresa, a segunda colocada naquele, naquele processo licitatório que começou a operar recentemente. A primeira pergunta é esta. A empresa teve um contrato rescindido e todos os seus compromissos, não é? todas as suas obrigações foram findadas ou a Prefeitura ah, escuda a possibilidade de interpelações judiciais por conta de não cumprimento de várias cláusulas ao longo do tempo que ela ficou aqui? Essa é uma pergunta. Uma segunda pergunta é, nós vereadores temos recebido constantemente pedidos de ajuda de municípios, no sentido da falta de é, medicamentos, de alguns é, outros produtos que, consumidamente, é, os municípios buscam é, amparo junto à rede, como, por exemplo, fraldas né, geriátricas. É, provavelmente, a maioria de nós já recebeu um pedido de socorro ó, nesse sentido. É, até que, quando isso tem afetado, e comprometido a rotina da saúde e quais desses eh, itens já estão sendo regularizados neste início de novo São essas as minhas indagações. Pode responder, secretário. <risos> Vereador é, realmente nós fizemos a troca de empresa Agora, no dia 10 de janeiro, a empresa de pediatria tá? é, presta serviços médicos com pediatras. Nós tivemos alguns problemas nos últimos três meses com a empresa Vanini, no qual, muitas vezes, ela não conseguia prover o pediatra o plantão. Então, isso nos causava um, um grande transtorno. É, nós fizemos todas as funções necessárias. Né, fizemos todas as notificações, as punições, inclusive, eh, se eu não me engano, hoje está tá saindo no, no Diário Oficial uma das punições que, né, para o final do contrato, aconteceu e nós iniciamos com a segunda colocada. Nós fizemos toda uma tratativa eh, com a segunda colocada para ver se aceitava, assumir a, a, a, a licitação. Da, dos plantões médicos, no qual a mesma aceitou e colocou uma data para iniciar, né? tinha condições, nós fizemos toda uma conversa com a própria Vanini para ela manter até o dia 10, até o dia 9, eh, o contrato e, e a outra assumiria dia diabetes. Assumiu, a, a Vanini não era uma contratada só para o Afonso Ramos ela era um contrato de pediatria para os dois pronto socorros mas mediante a pandemia, o Edson Mano, ele, virou, ele se transformou num atendimento respiratório, né? tanto a parte superior quanto a parte inferior. Então, nós fazíamos tratamento de síndromes respiratórias e internação respiratória no, no Edson Mano. Isso, então, nós levamos todo o atendimento pediátrico para o Afonso Ramos, tá? Então, por isso que só estava o atendimento lá. Agora, com a entrada da Sinclair, eh, nós retornamos a, a atendimento pediátrico também no Edson Mano. Então, hoje nós temos dois pediatras dia no Afonso Ramos e dois pediatras dia no Edson Mano. Dois pediatras noite no Afonso Ramos e dois pediatras à noite no Edson Mano. No Afonso Ramos e dois no Edson Mano. Então, no total, nós estamos com oito pediatras durante o dia, durante o dia todo, 24 horas. Tá? Nos dois pronto-socorros estão funcionando agora. Tá? Eles começaram no dia 10. É, hoje nós temos a escala... É quinzenal que eles nos passam, então nós já sabemos quais são os pediatras que virão, que, estão, que estão, vão estar presentes na escala, né? todos eles estão sendo treinados para sistema, todos os nossos protocolos, então assim, é, atualmente, hoje está é, rodando é, tranquilamente, tá? assim, não estamos tendo falta de pediatra, não, não estamos tendo nenhum, nenhuma desassistência. E sobre a questão dos insumos que você colocou, a questão das fraldas, nós temos uma licitação no qual o fornecedor nos faz, entre, faz entrega. O grande problema é que no final do ano eles pararam, entraram em recesso e não nos atenderam. Então, é, até, até segunda-feira, nós já fizemos o contato, amanhã já sai a, a autorização de entrega. Então, até segunda-feira eles estão nos entregando para a gente poder fazer a distribuição para os pacientes. tá Então, assim, tem, algumas, tem alguns medicamentos que as empresas pararam no final do ano e né, não fizeram as entregas. Então, eles estão retornando tudo agora e começaram a fazer as entregas. Então, essa semana nós já recebemos vários insumos, eh, vários medicamentos, né, no qual a gente já faz a distribuição para todos os serviços para poder chegar para a população. Ah, é um período extremamente complicado esse final de ano, início de ano, porque a maioria das empresas param, não férias coletivas. E por mais que a gente faça uma previsão né, com um número maior, mesmo assim, né, a gente nunca sabe o que vem, né, a, a, as patologias que vem, o uso. Né, aumentou o uso de, de algumas medicações, então você programa para uma. Hum, hum. Você programa para uma quantidade, às vezes é um pouco mais, né, mas as, as, os insumos e medicamentos já começaram a chegar. E a gente já, vai, ele já está distribuindo. Com a palavra o vereador Celso Adam. Senhor presidente, vereador Careca, novos colegas, vereadores e vereadoras, ao povo do presente, à imprensa falada e escrita, mais uma vez, boa tarde. Também gostaria de enaltecer e agradecer a secretária de saúde, do Cine, por atendimento ao nosso convite. Está aqui hoje dando esclarecimentos em relação à pasta. Pasta essa que é de grande, é, é um grande desafio. E esse desafio é para todos, né? Estamos aí juntos para tentar é, melhorar as condições da saúde do povo de Santa Bárbara, sabendo que não é fácil, sabendo que o cobertor é curto, mas. É, só com a união de todos, e nessa hora é, eu acho que é importante realmente uma união para que a gente possa é, ajudar a melhorar as condições. Vou fazer duas perguntas em assim, uma só, você me... A primeira é em relação... a gente sabe que existe uma população muito substancial entre a americana e a Santa Bárbara e grande, e grande população que frequenta, principalmente Afonso Ramos, é morador das manetes é morador na região do Parque Gramado. Por quê? Porque a Americana não tem pronto-socorro. A pessoa que precisa de urgência e emergência americana vem para Santa Marta ou vai lá no municipal que fica na senhora de Fátima. Então, pode falar o que quiser. Quem mora no Parque Gramado, uma grande percentual de pessoas usa o Afonso Ramos. Essa pessoa fica mais próxima de ir Afonso Ramos do que lá no municipal. A Americana não tem pronto-socorro por urgência e emergência, o Hospital Infantil de Americana, que era o André Luiz, não existe mais. Você passava hoje e não existe mais nada ali. Então, o estendimento pediátrico vem para Santa Bárbara do Oeste. Então, a minha pergunta é o seguinte. Obviamente, a Americana já ajudou muito Santa Bárbara também. Temos que reconhecer isso. A Americana já foi um grande parceiro de Santa Bárbara em atendimento de saúde. Mas hoje, essa realidade está diferente. Santa Bárbara tem sim, e não está errado, é, acolhido muitos americanenses para cá. Mas também é fato que muitos barbarentes têm sido atrapalhados o de muitas pessoas da cidade. E isso é fato. A minha pergunta é o seguinte, a Secretaria de Saúde tem feito tratativas junto à Americana para tentar melhorar essa situação? Como está sendo essa conversa? Tem uma sinalização positiva a respeito? Eu acho que é importante essa fala porque é uma realidade que talvez é, parece uma desculpa, mas é uma realidade. E a realidade aqui tem que ser dita. E a segunda situação, que eu acho que é extremamente importante também, é quanto às cirurgias de catarata. É, a gente sabe que catarata é uma doença é, que muito rapidamente deixa a pessoa com a visão totalmente comprometida. Então, é essencial a celeridade nesses procedimentos cirúrgicos de catarata e glaucoma. A minha pergunta é o seguinte, como que está hoje a fila de catarata aqui na saúde de Santa Bárbara II? Obrigado, M. Boa tarde. Boa tarde, Celso. É, realmente, nós temos uma grande dificuldade porque o nosso atendimento, é, principalmente na urgência e emergência, nós saímos de uma faixa de 400 atendimento dia, né, e fomos para 800, nós dobramos o atendimento na urgência e emergência, principalmente na zona leste, né, é fato isso que você está colocando? É fato, é uma realidade, isso está acontecendo, inclusive o atendimento na urgência e emergência, pessoas que precisam de internação, pelo menos por dia, são duas ou três internações que a gente faz contato com o Hospital de Americana para poder transferir o paciente para lá, porque o paciente fala que é de Americana, então a gente faz tenta fazer a transferência dele para o, o, o HM, né, o Hospital Municipal, a gente tem conseguido fazer isso, né, a gente tem conseguido é, fazer a transferência do Afonso Ramos para, para o, o Hospital Municipal. Eu tenho conversado com, com, com o Danilo, que é o secretário de Americana, todos os dias, tá? É, nós temos invasão não é só da, das pessoas sul-americanas, mas também de convênio, né? Porque os convênios também não estão dando conta, as pessoas estão vindo para a nossa rede, e assim, nós não podemos falar não. Nós, nós temos que atender, nós temos que prover. Ele também é um cidadão, né? Muitas pessoas que fizeram convênio e convênio, né? É, está é, no, no período que não pode atender, está em carícia. Né? Então, não são poucas as pessoas, são muitas pessoas que nos procuram por isso. É, muitas pessoas que procuram, que já falam mesmo que é de Americana, mas não conseguiu atendimento lá. Né? Uh, muitos pacientes da Unimed que estão procurando o um sistema então, assim, é, sobrecarrega? Sobrecarrega, mas nós não podemos dizer não para o atendimento, né? Na urgência e urgência, nós não podemos dizer não, né? Nós temos que atender. Depois a gente vai ver como que a gente resolve, como que a gente encaminha, como que a gente Vocês diferencia, mas nós não podemos é, negar o atendimento de urgência e emergência. Tá? Mas posso colocar que 40% da nossa população atendida, principalmente no Afonso Ramos, não é no município. É, pela tratativa, eu acho que se vocês viram o, o, o jornal hoje, né, uh, o IPTV eu acho que estava no municipal, no pronto -so lá, e eles têm, acho que é 3 ou quatro médicos que atendem, e o atendimento lá está demorando de 6 a 8 horas. E conversando com o secretário de Americana, ele falou que, né, que é isso mesmo, não tem como. A demanda cresceu muito, tem muita gente, muita gente perdeu o, o, o emprego, perdeu os convênios e estão migrando tudo para o SUS. Né? Então, isso realmente acontece e é uma realidade para o nosso município. Tá? Semana passada tinha gente de Hortolândia, tinha gente de Salto, né? todo no pronto-socorro e nós não, nós não podemos negar o atendimento na urgência e emergência. Tá? E a questão da, de catarata, hoje nós não temos fila de catarata. Nós conseguimos zerar a fila de catarata, catarata pura, tá? que é só catarata, catarata, porque tem gente que tem catarata com mais algumas comorbidades. Aí a gente tem que mandar para uma referência, mas a fila de catarata ela foi zerada. Hoje nós já estamos marcando os pacientes que estão entrando agora. É, é, Oi? Não, catarata, tá? Então, assim, o paciente que está entrando, passando no médico agora e tem indicação de cirurgia de catarata, nós já estamos fazendo o pré-operatório para poder fazer a cirurgia. Tá? Tem alguns pacientes que podem dizer assim, ah, mas eu não fui chamado, mas ele tem catarata com é, alguma outra coisa que não pode ser operado aqui, tem que ser operado em grandes centros como o Unicamp. Alguém quer mais perguntar? Ninguém se inscreveu aí? É ordem. Pela ordem, é vereadora Kátia Ferrari. É. <tos> Boa tarde, boa tarde a todos que nos acompanham pelas redes sociais, nossos ouvintes, boa tarde ao público presente, imprensa, boa tarde, nobre secretária, senhor presidente, vereador Externo e demais Sim. ouvintes. secretária, nós é, como parte da Comissão de Finanças, nós estamos acompanhando, eu estou acompanhando algumas é, licitações para o chamamento. E existe, pendente uh, ainda, as três licitações da UBS, do Jardim Terra e do Laboratório e da UBS da Rua Portugal. Então, até o último andamento que, que eu consultei estava para assinatura na, no dia 17 de novembro. Né? E ainda já se abriu novas licitações para a contratação da, das novas empresas a fim se. Melhorar a saúde, as estações lá do Centro da Mulher e o Cátia Infantil do São Francisco. Em relação às três primeiras estações já em aberta, em que pé estão essas contratações? A senhora sabe me informar? Boa tarde, Kátia. Eu assinei os contratos ontem é, das, das unidades básicas, tá? É, o prefeito também deve ter assinado ontem, é, para dar para e abrir a ordem de serviço, para iniciar. Tá? Então, já saiu, já tem o ganhador, né? E a gente já assinou o contrato, vai sair a ordem de serviço para eles já iniciarem a, a, a construção. Tá bom? Senhor presidente de exercício, careca A toda a mesa, a todos os vereadores Novos vereadores, vereadoras A todos que nos assistem, em especial a Renata Muito obrigado pela ajuda na época da campanha. A todos que estão em casa Assistindo Eu espero Que depois dessa vinda da secretária A gente possa ter As sete assinaturas SEI. Agora, ansiosamente Para que depois Na hora dos requerimentos, a gente possa fazer A gestora do contrato aqui a investigação que nós estamos propondo em relação à falta de médico de um contrato específico. Nós o chamamos aqui para falar do período todo, de Covid, essas questões que estão complicadas. É uma questão específica, porque nós estamos pagando 4 milhões e meio fora os médicos da rede contratação de mais médicos. Eu não aguento mais tantas pessoas marcando, a gente vê pessoas chorando, pessoas morrendo. E a gente não querendo fiscalizar. As perguntas são as seguintes. Em relação ao contrato, porque é isso que importa, que é o contrato 77. O valor inicial do contrato 77 é de 4.499.989. Contrato que foi editado por mais um ano, conforme o editamento, 64-2021 pelo mesmo valor. O contrato especifica e os valores do contrato são pagos em parcelas. Qual o valor dessas parcelas pagas por mês? Todos os meses foram pagos os mesmos valores? Na falta de fornecimento de pessoal para a precisão de serviços PES, havia desconto das parcelas para não onerar os toques públicos. A senhora tem a família desse detalhamento pago mensalmente do início do contrato de 29 de junho de 29 de janeiro de 2022? Pergunta 2. A cláusula quinta do contrato determina as obrigações da empresa prestadora de serviços médicos pediátricos. Ela determina que rigorosamente a prefeitura contratante do serviço receba a cópia e confie os cartões, os cartões pontos, folhas pontos, comprovantes de pagamentos. Dessa forma, a secretária, porque ela que está aqui, possui as cópias e fiscalizou rigorosamente os pontos dos médicos que prestaram serviço nos protocolos, nos apresente essas cópias, por favor. Existe um relatório de fiscalização dos serviços feito pelo gestor do contrato ou dos pronto-socorros? Pergunta 3. A cláusula quinta, 5.7 do contrato diz que a Secretaria de Saúde tomará providências cabíveis quando houver mal desempenho da contratada. Quais providências foram adotadas antes da troca da empresa? Houve notificação? Fiscalização? O porquê a senhora, como Secretária de Saúde, aguardou tanto tempo para fazer a substituição da empresa? É necessário chegar ao caos para que providências sérias sejam tomadas na sugestão na massa? E a pergunta última, a cláusula 7 quando contra contrato prevê sanções quanto a contratada não cumprir com suas obrigações previstas em contrato. A empresa Bellini, de Latim chegou a ser multada em 10% do valor do contrato pela execução parcial de serviços prestados conforme o na letra C da cláusula 7 Só para finalizar, Sr. presidente. Falta uma linha se não houve aplicação de multa, o porquê a Prefeitura não cumpriu com o seu papel de aplicar e requerer sanções severas e rigorosas, como consta no contrato com a contratada? Como vereador, a gente tem que ficar tudo isso. Outro dessas respostas, eu peço que tenha esse Boa tarde, Leandro. Eu, eu não tenho tanto apojamento, assim, que não sei que Não consigo chegar ao seu nível de advogado. Né, mas, assim, é, eu posso falar com convicção, tá? É, e estar tá à disposição dos contratos para vocês irem olhar, ver, virar de ponta-cabeça, ah, né? fazer o que vocês quiserem, olhando se não está... Eu gostei? Eu gostei. Eu Será que eu gostei? Está lá. Você, você pode, pode dizer. Será tá? que Então, o que eu vou fazer? Eu tá? O que, que eu posso falar para você? Os 4 bilhões não são pagos mensalmente. É o valor do contato global. Né? Nós temos, o, o, nós fazemos a fiscalização de todos os plantões. Isso que ter assinado, né? Professor, vamos, vamos guardar a responder o vereador Leão e para nós vereadores é e para a população, por favor. Nós fazemos a fiscalização de todos os plantões, tá? Então assim, se o médico atrasou para entrar no plantão, é descontado, porque o plantão é, é, é, é para mil 1500. acho que é 1560. Deixa eu só confirmar. É 1560. Se é não me é, engano, aí o que acontece? 1.542, Para De 12 horas. Tá? Então, todo final de mês, antes da empresa emitir a nota, ela tem que mandar um espelho para a gente poder verificar plantão com plantão se realmente ele aconteceu é, dentro do cartão ponto se o tempo que ele atrasou, o tempo que não deu, o período que não veio e a gente desconta tudo aquilo que não estava não dentro do, de, do acordo, tá? Então, é, faz toda essa verificação e fala para a empresa, ó, o valor que você mandou está certo, ó, o valor que você mandou não está certo, porque Médico tal, ele chegou uma hora atrasado, médico tal é, não saiu uma hora mais cedo, então a gente desconta as horas no qual ele não cumpriu as 12 horas. Tá? E aí é liberado a emitida a nota fiscal para que a gente possa fazer o pagamento. Isso acontece mensalmente. Tá? Então assim, é, teve mês que nós tivemos 900, 96 horas de plantão, teve mês que nós tivemos 120 desde que nós tivemos 80, porque nós vamos descontando aquilo que não está de acordo na verificação do ponto de cada um, tá bom? Então, isso a gente faz mensalmente. Então, nós não pagamos, como a gente já ouviu falar, que a gente paga os 4 milhões mensais para a empresa, não. Número de plantão feito é o número, do, é o valor aceitável, tá? Isso a gente faz mensalmente em todos os contratos que a gente tem, inclusive nesse que vocês estão especificando é, referente ao, ao contrato da, da família. Tá? É, as obrigações da, da prestadora, a gente fez as notificações, nós fizemos as notificações é, é, de advertência. Né? Conforme vai seguindo as regras do que a gente tem que fazer, nós passamos fizemos a solicitação para a administração e a administração foi fazendo, é, tanto é que ela não pode participar de licitação por dois anos, ela tem mais alguns itens que ela também não pode fazer né? Então, todas as notificações, todas as punições que estavam cabíveis a gente também solicitou para que a administração fizesse. Algumas já estão feitas e outras estão caminhando e finalizando agora. Ela saiu agora recentemente, mas já está... Tá, Caminho, se não foi publicado hoje, tá aí que hoje é publicada a última comissão que ela está tá recebendo, tá? É... E aí você perguntou o porquê da demora, né, de mudar a empresa? Né? Foram dois meses que a gente teve, porque assim nós não conseguimos fazer você sabem muito bem disso, né? Acho que você já foi secretário, então você sabe que a gente não consegue fazer as coisas de um dia para o outro na prefeitura, mediante todas as regras, as leis. Então, nós tivemos que fazer um contato com a empresa com a, com a segunda colocada até ela mandar por escrito o para a gente começar os trâmites da entrega da, da documentação, tá, para a gente poder fazer a mudança da, da empresa. Tá bom? Vereadores, ninguém vai tá mais perguntar? Fazendo pergunta para a secretária? Pela ordem vereadores terra. A para também falar desse momento que a gente está vivendo da pandemia, e